Vejam que aqui no autoestudo 2, a ideia de função é abordada e este texto permite algumas abordagens. Dentre elas, uma abordagem tabular. Vejam, eu tenho duas variáveis sendo relacionadas, uma que representa a quantidade de artigos produzidos e a outra coluna representa o custo operacional associado. Vejam que existe uma associação entre as variáveis x e y, uma relação, né? Busca-se uma regra. Nesse contexto, então, está o que nós. O objeto de estudo aqui, que são as funções, as funções matemáticas, né? Então, é comum se usar esse termo, uma lei que rege a relação, uma regra, né? Se busca isso. Neste caso aqui uma representação, então, é, algébrica e ainda linear, porque eu tenho uma variável com coeficiente 1, que corresponde a esta situação, né? Então, y igual a 200x mais 500, tá certo? É, essa representação, equação, ela pode também ser dada graficamente. Então, eu posso representar por meio de um gráfico. Se é uma relação linear, basta eu representar dois pontos, unir esses dois pontos, eu tenho a reta correspondente. Agora, do ponto de vista do gráfico, é importante observar alguns elementos. O primeiro é que nem todo gráfico representa uma função. Né? Uma função, para um valor de x, eu tenho um y associado. Eu não posso ter dois valores associados. Aqui um exemplo de um gráfico que não corresponde a uma função. Por exemplo, para o valor de x igual a 2, eu tenho um y associado aqui, positivo, e um y associado aqui, negativo. Portanto, este gráfico não corresponde a uma, uma função. É, na sequência, também é abordado aqui... Um exemplo que corresponde né, a, uma, a uma função, vejam que eu não preciso necessariamente ter um aspecto linear, aqui eu tenho uma curva, uma representação, e corresponde a uma função. Outro ponto que é importante se observar são os conceitos é, de domínio e imagem. Então, eu estou relacionando duas quantidades que estão associadas a dois conjuntos, como nós vimos na unidade anterior, e um conjunto está recebendo o nome de domínio e o outro, que ele está associado pela função, corresponde à imagem. Então, aqui a definição. Domínio da função é o conjunto de todos os valores que a variável independente poderá assumir. Já a imagem da função é o conjunto de todos os valores correspondentes da variável dependente. Existem formas de se representar, né? estão postas aqui, ilustrado, então, o domínio da função, o contradomínio e a imagem. Vejam que o contradomínio são todos os valores possíveis de serem assumidos e aqui a imagem ela é mais restrita, são aqueles valores que são associados, são os y que, que são associados aos x por meio da relação da regra é, identificada, da função, e com isso ele passa a se chamar imagem da função. Temos aqui alguns exemplos, né? um, conjunto e um, um conjunto A e um conjunto B. O conjunto A chamado domínio, o conjunto B chamado contradomínio. Quando analisamos esta relação, substituindo os valores de A nesta relação, nesta função, encontramos não todos esses valores, mas alguns. Esses valores que são encontrados, ou seja, um subconjunto do contradomínio é A imagem da função, aqui ilustrada. Outro ponto importante a se observar é que quando eu tenho uma regra que caracteriza uma função, o domínio, ele diz respeito aos valores em que a variável pode assumir. Vejam, que eu não posso, por exemplo, substituir no denominador desta situação aqui, x igual a 5, porque eu ficaria com 5 menos 5 igual a 0, e eu não tenho essa divisão por 0. Portanto, aqui o domínio, ele diz respeito a esse conjunto, que no caso é o conjunto dos números reais, exceto o valor 5. Né? Então, aqui a representação do que diz respeito ao domínio, de como se determinar o domínio de uma função, quando eu conheço a abordagem algébrica ou ainda quando eu tenho aquela situação da abordagem é, gráfica.